Agora você pode viver em todos os sentidos. Bem-vindo ao Porto Cotovelo. Um condomínio resort com uma vista deslumbrante para o mar. Lazer completo e segurança 24 horas. Opções de lotes, casas com até 4 suítes e apartamentos em regime de condomínio a preço de custo. Você vai morar a apenas 8 minutos de Natal.